Pessoal, beleza? Aqui é o seu Titi trazendo mais um vídeo pro canal. sejam todos bem-vindos mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. E não se esquece de me seguir nas redes sociais que tá aí na descrição, principalmente num no novo Instagram que eu criei aí. Segue lá pra dar uma ajuda, beleza, galera? E nesse vídeo eu falo, vou falar pra vocês um novo servidor que com aí, na fase beta aí. Olha, foi lançado, eu vou trazer um videozinho aqui pra vocês, jogando nele, para ver... é... Pra eu poder gravar nesse servidor, eu vou pedir a meta de 120 likes aqui nesse vídeo, eu sei que a gente consegue, é só divulgar pro seu amigo e falar que vai ter um novo servidor 10.5, que ele vai gostar, um servidor muito legal, mano, que, de DD Tank. então aproveita, cara, que vai lançar um servidor novo e vem jogar, beleza? E deixa 120 likes aqui pra gente poder gravar nele, fazer evolução, mostrar o servidor tudo certinho aqui pra vocês hein? E mano, eu também vou mostrar uma continha aqui pra vocês no Nex, beleza? No Nexus servidor com o painel. Também a conta aqui no Nex, beleza, galera? O ataque veio com a Fibina do rei dos games, gold, né, mano? Com o subliminar 5. Roupa com gold com subliminar 5. Chapéu com é, gold com subliminar 5. Atributo, defesa 29k, torto 29k, atividade é, 28k e ataque 24k, né, mano? Mas a pontinha tá legal, tá legal. Tá dando pra brincar aqui com os caras, é importante. E... Não tá assim. As cartas estão assim, ó. Mano, se vocês quiserem o vídeo lá no 2.5, vamos deixar o like, beleza? E assiste o vídeo até o final pra você poder ajudar. E também quem puder virar membro aí, ó. Vira membro aí pra dar uma ajuda também contramarca tudo ativado essa continha tá full mano eu um vídeo aí vou evolução pesada se você não assistiu eu mostrei como que é atributos tá tá aí no canal é seu caçar que você acha iluminado tá tudo fuga essa continha tá bem falso mano ela mata até VIP faz muita coisa né moral e aqui para quem não sabe nesse servidor se você vir aqui ó no batismo batismo certo servidor faz tancita tô entendeu isso é a coisa boa aqui também. Mas não tô jogando nele, só tô mostrando minha conta aqui, porque. Também para poder ver, entender o vídeo, né, mano? Não tem só um minuto de vídeo como mostrar o servidor lá 10.5, pra... vou gravar esse bateamento de Bikes. Vamos aqui no salão da arena, né, mano? Que eu quero tirar um PVP. Talvez ver se eu consigo matar alguém, né? Vamos ver com o PvP. E deixando claro que eu não tô tirando PvP. Tô bem ruimzinho. Vamos só errar alguns tiros aí, né, mano. Vocês me perdoam. Acabei de entrar no servidor também. Mas eu acho que isso aqui não vai dar conta de mim não, velho. Eu tô forte, na moral. Tô bem, quer ver. Ativo aqui no bagulho. Mas não demorou. Vamos chegar aqui, ó. Aquela forma, fi, ó. 55. Será que a gente consegue acertar? Um com efeito aqui, né, mano. Vou eu deixar eu só o efeito na arma. Na top não de aí ó pronto. é ele não deveria assim indicar de a pior e quando eu vou fazer isso eu vou ativar meu povo o apreço um doce vou ter TV e o antigo 50 nossa nem nem para isso é serve mas tá bom né a gente pode fazer nada que Vem aqui, Verdade, galera Vem aqui, ó o oh, mano, isso aqui é Destrói, ó Ó é um tirinho, hein Ó é um tirinho, velho Imagina ela pegar e ver o povo. Se fosse um Poe, ela tava querendo. ver Toda na Deus já Esse mundo Tem tomar cuidado, né mano? Também, que se... Pegando todos os tiros Ele manda tatu ok? Parece, né? Vem Vocês yeah. curtem esse tipo de vídeo assim mano. Esse vídeo aqui não vai ter muito corte Vai ter só uma musiquinha de fundo lá. Vai ter aquela edição assim que eu coloco muito meme. Se vocês curtem mais vídeos assim Eu vou trazer mais vídeos assim do Detain, que Também eu tô pensando em gravar Coffee é, Duty Mobile Que foi lançado faz pouco tempo E tá bombando aqui, mano Estou pensando em gravar para vocês Se vocês quiserem só deixar o like aí que eu gravo Agora eu vou lá para cima dessa menina aqui Vou meter o pouco eu sou desse mesmo. Não consegui meter o fogo. Ah! Perdi tudo que eu ativei. Ah, Só perfeito. Ah, tchau. Ih, Matei nada! Que pena! Salve pro... Nen Kuzu! <risos> Neguinho do cusul. Sim, eu já vi! é claro que você já viu, tchê -tchê, viu? Do Papai, tchê -tchê. o Tietchan, como que você não vê Ó, vai O Onde ele passa, você vai tremer! Tchau, tchau Rabinha! Hum, hum. É, luta de cego, luta de cego. Não. Queria de brincar aqui, deixa deixou ser vivo já foi muito Isso não acha não. Vamos, coloca aqui pelo menos. Hum, não adianta nada não, hein. A estratégia aqui é mandar tatu, mas é, evita buraco, então... Só aceitar morte. Pelo menos apareceu no vídeo morrendo. Ui. A minha vez de retribuir, valeu, tamo junto, obrigado pela sua morte, boizinho <risos> é, mesmo mano. Isso tudo bem, pelo menos a gente conseguiu ganhar, o que importa é aparecer na tela é vitória. Se vocês quiserem que eu gravo lá no servidor 10.5, 120 likes galera, não se esquece não, beleza? mano Deixa o like aí, se você tá assistindo o vídeo até agora, comenta dois aí para mim saber se você é um especial e assistir o vídeo até o final. Demorou parceiro. Agora ela vai te matar a pedir. Eu tenho você, parece. Então vamos ganhar com pouco e isso não o C mesmo. Vou fazer. Eu vou voar. Eu vou voar. Tudo isso. Vou. Sim. Mas se o você pode falar. combinar <risos> combinável é não Me tira. Eu sou, eu sou o bicho vamos mostrar pra você o que, que é isso aí que vê se oh. tivesse lá ainda e esses vídeos aqui Ai, Ai, cano. Ai, não. Ai, Ah, correu. Vamos ver se eu consigo. Tinha. Ah, tinha certeza que sim. Se você correu, você tem que fazer um carinho seu, você. precisa correr. Carinha agradável e tá? tal É isso aí, vai lá, vai lá Heeeehde! Onde você deve ir? Wtf Sobre, né? Vamos lá, né, quer dizer, né? Ah, ô. É, galera, como eu disse pra vocês, e vou repetir, mano, 120 likes pra mim gravar no 10.5. Gostaram do vídeo, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação. Se você for novo aqui no canal, se inscreve, beleza, mano? Porque é muito importante você estar inscrito no canal para receber os novos vídeos aí. Eu vou trazer alguns vídeos diferentes para não ficar só no foco de aí que demorou, galera. E, mano, comenta dois para mim saber que você assistiu o vídeo até esse momento. Não se esquece também de vir a seguir social, parceiro. O link do DTank que eu estou jogando, que é o Nex, está na descrição. O link do 10.5, meta, está na descrição também. Está com o contador de links, mas vou fazer o que? A gente quer ver para vocês ganharem uma graninha. Então ajuda nós clicando aí no link. Se vocês souberem que esse vídeo está com a muito grande e muitos likes, eu deixo o link normal para vocês. Então tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço, seu tchê e falou!